Você percebeu alguma diferença na sua vida profissional depois do A.E? Por quê? Você percebeu alguma diferença no seu filho depois que ele passou a frequentar a escola comum que tem um atendimento educacional especializado? Por quê? Em relação a esta pergunta, os depoentes de todo o Brasil assim se manifestaram. 60,17% perceberam ganhos na vida profissional e pessoal. 1,95% não perceberam ganhos na vida profissional e pessoal. 27,02% perceberam ganhos para os alunos, professores e pais. 2,23% dos pais não perceberam ganhos no filho. 5,57% foram respostas sem relação com a pergunta e 3,06% não responderam. Uhum.